Paraíba está no ar o muito da redação desta terça-feira. O governador Ricardo Coutinho reuniu aliados para traçar estratégias e definir detalhes da campanha de João Azevedo. Além de Ricardo e João, o encontro contou com a presença de deputados que integram a base do governo na Assembleia Legislativa. Política eleitoral e unidade do grupo foram o foco da reunião. O senador e pré-candidato ao Governo do Estado, José Maranhão, do MDB, revelou um diálogo visando uma possível aliança entre MDB e PDT. Segundo o MDBista, a aliança busca a integração de Lígia Feliciano, também pré candidata ao governo, a sua chapa majoritária em uma das vagas ao Senado. E a partir desta terça-feira, os eleitores poderão habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar fora do seu domicílio nas eleições deste ano. O prazo vai até o dia 23 e serve para o primeiro, segundo ou ambos os turnos, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes. Esse foi o resumo das principais notícias desta terça. Para mais informações, acesse blogdegordinho.com.br. Até a próxima!